Glórias a Deus, mais uma vez cumprimentos ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio, do Youtube e também pela internet eu peço a você que fique ligadinho agora no momento da palavra até agora nós louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus com louvores agora nós vamos meditar na palavra do nosso Deus eu peço a você que abra no livro de Hebreus Hebreus capítulo 2, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1 a palavra do Eterno diz assim, Por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviaremos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Dando Deus testemunho justamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glória a Deus! Vamos meditar nessa palavra, em nome de Jesus, que é uma palavra... De despertamento, uma palavra que alimenta para nossa alma, uma palavra para despertarmos a respeito do que já está acontecendo nos nossos tempos, do que foi profetizado não só por Jesus, mas por todos os profetas e também Paulo. E Paulo vai dizer para nós não desprezarmos de forma nenhuma as profecias, porque como Jesus disse pode passar céus e terras, mas as suas palavras estas não há onde passar. Então eu e você como cristãos verdadeiros nós cremos em cada vírgula, em cada palavra, em cada frase, em cada letra escrito na Bíblia Sagrada, porque Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque toda palavra que sai da boca do Senhor é alimento para nós. Toda palavra que sai da boca do nosso Senhor ela é, são palavras de direção, são palavras de despertamento, são palavras de fé e são palavras verdadeiras, como está dizendo aqui no versículo primeiro, que nós temos que atentar a elas e não desviarmos dessas verdades. Porque aquele que vive na verdade, ele não vive em trevas, mas ele vive na luz e Jesus nos chamou para a luz. E a palavra de Deus ela é luz. Como diz o Salmo 119, Lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Então o um escritor aos hebreus está dizendo no, capítulo, no versículo 1 do capítulo 2, ele está dizendo assim, por esta razão que nós apegamos com firmeza as verdades ouvidas. Aleluia! Quais foram as verdades ouvidas por eles? Foram todas as verdades ouvidas da boca do próprio Jesus, da boca dos discípulos, dos profetas, de todos aqueles que testemunharam a tão grande salvação, a tão grande, grande libertação a qual Jesus nos propôs, ou melhor, nos concedeu na cruz do Calvário. Então o escritor está dizendo para nós nos apegarmos com muita firmeza essas verdades ouvidas, porque Paulo vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Palavra essa que é a verdade eterna em nome de Jesus. E ainda continua dizendo, para que delas jamais desviemos. A Palavra de Deus vai nos advertir, Deus nos fala para nós não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita de tudo aquilo que nos ensina. E Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes que o dever de todo homem é temer a Deus e cumprir os mandamentos do Senhor. Porque é Ele que nos dá direção, é Ele que abre nossos olhos para a verdade e nós estamos vendo hoje o povo se perdendo por falta de conhecimento. E eu não estou dizendo de conhecimento geográfico, conhecimento das estrelas, conhecimento de ciência, conhecimento de matemática, estou falando de conhecimento de Deus. Porque Jesus disse que esta é a vida eterna, que nós conhecemos a Deus e a quem Ele nos enviou para a salvação, que é Cristo, que é Jesus. Então nós temos que atentarmos para essa verdade, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Temos que nos apegar e não desviarmos de forma nenhuma dessa verdade. Lemos a palavra do Senhor de dia e de noite como nos adverte o nosso Deus, para estarmos firmes da verdade. E Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz que a igreja, que somos nós, os escolhidos de Deus, somos a firmeza da verdade. E ele ainda continua dizendo assim, se pois, se não tornarmos firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o seu justo castigo, ele está falando que os anjos receberam justo castigo pela desobediência, pela transgressão, pela palavra firme que foram faladas. Eles não atentaram para essas, para essas verdades e receberam o castigo. E ele continua dizendo, e como nós nos escaparemos nós, se nós recusarmos essa tão grande salvação? Aleluia! Nós não podemos recusar de forma nenhuma essa tão grande salvação que Jesus adquiriu para nós. Nós não pedimos, mas Ele pagou o preço por nós e abriu novamente a porta do céu para aqueles que creem. E Ele disse que quando fosse levantado aos céus, quando Ele fosse levantado naquele madeiro, a todos Ele atrairia Ele a essa tão grande salvação. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, Pai, consumado está, Ele estava consumando a nossa salvação, a nossa libertação deste mundo que está caminhando cada dia mais para o inferno, para esse mundo que está caminhando a passos largos para a perdição, esse mundo que, vai, que jaz no maligno e um dia será destruído, então Ele está dizendo como nós escaparemos dessa, dessa, desse tão grande castigo, como nós escaparemos dessa tão grande tribulação que está vindo sobre a terra? Como nós escaparemos se nós negarmos essa tão grande salvação que Cristo concedeu para nós? Então essa é a palavra nesta manhã que Deus propõe para nós. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, porque Jesus disse, examinai as escrituras, cuideis ter nelas, a salvação, porque elas testificam de mim, a palavra de Deus testifica de Jesus e é ela que nos propõe, é ela que nos mostra a tão grande salvação que virá quando Jesus vier nas nuvens a salvar o teu povo, então não negrecie, não não recuse essa salvação, abrace ela através da Bíblia através do Espírito Santo que te convence todos os dias que o Jesus virá para resgatar o teu povo, amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus força, discernimento para nós estar sempre observando essa tão grande salvação em Cristo Jesus, vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, eu peço a Ti Pai Santo que aquilo que eu não consegui falar dentro desses poucos minutos, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração Senhor, porque a tua palavra diz, Jesus diz que o Espírito Santo quando viesse, Ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Então nos convença, Pai querido, de todo este mal. E nos convença, Pai Santo, que a salvação em Cristo Jesus está garantida na cruz do Calvário. E um dia Ele virá nos buscar, Senhor. Então eu peço que o Teu Espírito Santo ministre essa tão grande verdade no coração de cada um que está ouvindo, Senhor Deus, jogando por terra todo mal, todo espírito contrário. Que somente o Teu Espírito Santo nos guie até o dia da tão grande salvação que Ele virá para nos buscar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé com o pastor João Límpio, que volta agora no próximo sábado, assim permitindo o nosso Deus, no mesmo horário, tá bom? Tô indo nessa, prometo voltar amanhã, a partir de uma da tarde, com o programa o... A Hora da Graça, aqui na Colina FM, na sua 105,9. Quero agradecer a presença do pastor João Límpio, tô indo nessa. Desejo a você um ótimo final de semana, um final de semana abençoado por Deus. E nunca se esqueça que esse dia, ele é o único... Nunca mais vivemos um outro sábado, dia 18 de janeiro do ano de 2020. Portanto, aproveite cada minuto. Fique com Deus, porque com Deus eu também vou. Beijo grande no seu coração. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!